Sure. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje, galera, eu vou curar o medo de você aí de desenhar cenário. Exatamente, eu fiz uma pesquisa no Twitter e eu vi que praticamente 80% de vocês tem medo de desenhar ambientes, cenários, lugares, casinhas, cidadezinhas florestinhas, vocês têm medo desse negócio. Gente, é compreensível, né? Lógico que é compreensível. Por quê? Quando a gente começa a desenhar, a gente tá muito mais interessado nos personagens, né? Que são o, os elementos que mais têm apelo e atenção com a gente quando a gente tá assistindo desenho animado, quando a gente tá jogando videogame, a gente pensa no boneco, no protagonista, né? São as sensações dele, as emoções dele, as ações dele que guiam a história, que fazem a narrativa rolar, né? Então, o, o cenário, ele sempre fica como um elemento acessório, né, uma coisa secundária dentro das narrativas que a gente assiste, por mais que elas sejam fundamentais para que elas possam acontecer, né? Sem um cenário cheio de pedra, como é que o Goku ia fazer o boneco atravessar a parede, né? Não tem, não tem como, né? A gente precisa do ambiente para que as histórias existam também Mas ainda assim É compreensível que a nosso, O início da nossa jornada com desenho Seja através da representação de personagens Que nos encantam Que nos deixam felizinhos Lógico E aí a gente acaba desenvolvendo Ali com, essa, com esse esforço Algumas competências, né? Você começa a aprender a desenhar a cabeça Mais ou menos assim Mais ou menos assado Você começa a entender um pouquinho mais das expressões faciais Que tem ali naquele personagem Você começa a resolver algumas coisas de roupa né? Então, pô, fiz um cinto que ficou legal, fiz uma dobra na camiseta que eu gostei, ficou maneiro, bufa, né? Finalmente, depois de 15 que horríveis, essa aqui até que tá passando, né? Então você sente que tá aprendendo, que você tá melhorando, você tá conquistando algumas competências ali. E aí, cara, você fala, pô, agora eu vou fazer esse cenário. E não sai, não sai, porque tudo que você aprendeu parece que não aplica. E quando você tenta fazer, tudo fica torto, esquisito, feio. E aí você tem duas opções deixar para depois e evitar essa dor agora e permanecer na zona de conforto ou encarar este novo desafio e as suas exigências né, teóricas que envolvem ali exatamente você essa perspectiva e composição em alguma maneira né e essas são talvez as duas barreiras que impedem o pessoal de fazer mais cenário né se você se identificou com essa com esse roteiro aqui <risos> Deixa um comentário aqui embaixo e diz pra mim, Guilherme, você acabou de descrever a história da minha vida, é, eu estou nesse vídeo e não gostei. Retire meu nome daqui. Pode deixar esse comentário que vai ser interessante. Ou se for o oposto também, por favor, deixa. falou assim, não, Guilherme, eu sempre gostei mais de cenário. Eu gosto de desenhar casa, porque desenhar personagem me assustava. Era muito difícil acertar a anatomia, então eu preferia fazer é, ambientes. E aí eu tô agora fazendo o caminho oposto, sei lá. Tem, essas jornadas acontecem, elas são múltiplas, né? Mas, ó, pelo menos 80% aí das pessoas tá nesse caminho de... Eu evito desenhar cenário, eu deixo pra depois porque eu tenho medo de resolver essas coisas. Gente, vamos conversar mais sobre algumas maneiras de você superar essa barreira enquanto a gente assiste o processo acelerado. Vamos lá pro Photoshop pra tocar a vinheta, Cronago! Uh! Brush, rush. Gente, a primeira coisa que eu vou sugerir pra vocês aqui é, um, tenta se levar um pouco menos a sério. Tenta fazer com que os desafios que você tá se propondo sejam mais brandos com você. Sejam mais... Deem mais possibilidade de você se divertir um pouquinho. Guilherme, o que você quer dizer com isso? Gente... O Paint, pra mim, vocês estão aqui, vocês estão vendo, né? Guilherme, o que, que é isso no Photoshop? Não é. Hoje a gente só vai desenhar no paintbrush Brush. Por quê? Porque no Paint, por eu não ter toda a minha sorte de ferramentas e, e coisas dentro do Photoshop, a minha exigência comigo mesmo é muito mais baixa. <risos> então eu, eu começo por aí, eu começo exigindo muito pouco de mim mesmo pra que eu fique um pouco mais à vontade. Eu acho que isso é interessante na hora que você tá fazendo um desafio novo, que você tá fazendo uma coisa diferente é começar com um nível de autoexigência muito lá embaixo. E o que, que acontece? Eu reparei que muitas das pessoas falam assim, né? Come começam com essa trajetória de desenhar personagens e veem o cenário como um elemento acessório que vai complementar aquela imagem e transformar o desenho de um personagem em uma ilustração completa. Qual que é a diferença de uma ilustração completa pra só o desenho de um personagem? É que tem um cenário no fundo. Então eu preciso colocar esse cenário no fundo pra que a minha imagem agora passe a ter mais, né? Que ela seja mais. Eu acho que é aí que tá o problema, gente, porque eu vi muita gente falando assim, pô Gui, é, o meu maior problema pra desenhar cenário é a composição, que a cena não fica interessante, eu não sei como fazer o personagem e o ambiente ficarem combinando, e aí que eu entendi, vocês estão querendo, muitas vezes, gente, vocês estão querendo fazer uma ilustração completa, sem antes ter tido essa, esse berçário que você também teve desenhando personagem. Sabe quando você só desenhou a cabeça do Naruto 13 vezes, ela ficou horrorosa? Você tá querendo ir direto pra personagem num fundo branco, porque, pô, já você desenhar, eu sei, o boneco tá bonito, ó. Pra cenário completo, e para além de cenário completo, pra uma ilustração completa. Lembra qual que é a diferença? A ilustração, gente, vai requerir de você tomar decisões que lidam com o enquadramento, com o ângulo da câmera, com a altura da câmera, com a perspectiva da cena, com o storytelling, com a iluminação, com o uso das cores, com a hierarquia de planos, com a diferença dos valores. Você tem muitas coisas pra coordenar. E decidir quando você tá fazendo uma ilustração completa e complexa com personagem, cenário, ambiente, fundo e outros bonecos ali do mesmo tempo, né? Então, permita que você também tenha o seu berçário ali a ser um momento de brincar, de aprender de fazer as coisas. E eu tô usando o Paint aqui para demonstrar isso para vocês. É, qual que é o, o, a questão aqui também, pessoal? Vocês podem ver que esse, esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui no Paint também, né? Esse foi o primeiro dos ambientes que a gente fez. É todos eles eu tô representando lugares que eu conheço, certo? Então a ideia que minha tá sendo, ao invés de eu colocar também na minha cabeça o desafio de construir o design de objetos novos do meu cérebro, muitas vezes sem o uso de referência. Vocês estão entendendo que o, o que vocês estão exigindo de si mesmo, muitas vezes, quando vocês falam assim, ah, vou só tentar fazer um cenário aqui. Na verdade, é um monte de coisas complexas que vocês têm que ir aprendendo e expandindo gradativamente pra não tomar um socão desse na cara, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou representar a geladeira que eu comprei, que eu vi o design, que eu vi na loja, que não sei o que. Eu vou desenhar o armário. Que tá na minha casa todo dia eu abro Eu vou fazer a cafeteira O micro-ondas A mesa que também ali é redonda Tem umas perninhas assim assado Eu vou tentar reproduzir Um ambiente que eu conheço Porque aí eu, Pelo menos a, a, a exigência de inventar a, a, é, ca... Já para eu pensar Que quando você fala assim Vou desenhar um cenário é, Você tá tendo que inventar novos produtos, que tem que ter algum senso de utilidade, de praticidade, é um design é, industrial para criação de coisas que vão ser utilizadas pelos seus personagens naquele mundo em que eles vivem. É uma baita de uma exigência construir esse tipo de coisa, né? Recentemente no, no ArtStation, eu tô seguindo muitos artistas que fazem exatamente esse tipo de coisa, né? Que é, digo, de construir designs de ambientes Props, né? Props são esses objetos Que compõem o cenário é, Que vão, vão interagir ali talvez em algum momento Com o jogador, né? Se for para jogo Ou com um personagem animado, se for para dentro de animação Dependendo do mercado de ilustração De desenho, né? Que, que a pessoa trabalha Os props vão ser usados de forma é, diferente, mas são esses elementos do cenário né O design dessas coisas Que povoam os ambientes E gente, é muito difícil, não é fácil Você não vai fazer isso de primeira, certo? Aquilo que eu fiz lá naquele minha, naquela minha cena De ilustração lá, ele foi um exercício exercício assim em que eu precisei de muita referência tá aqui o board gente né isso é uma coisa que eu devi na outra mas olha só o board de referência que eu tive que montar para criar aquele cenário anterior que vocês viram no último vídeo né é muito coisa ali envolvida para fazer uma escadinha, sabe, de madeira, porque são objetos que eu nunca vi na vida daquele jeito, né, são, é um mundo todo muito fictício, e aqui, tirando a exigência de construir o design de produto industrial, de coisa de verdade, eu falei, eu vou só reproduzir a minha vida, vou dar um conferes aqui na minha casa, vou inventar uma coisa ou outra aqui que eu gostaria de ter, tipo um, um do máscara pendurado na parede, que eu, eu nunca pendurei, vou colocar e vou detectar Detalhar ele mais do que precisa, porque a gente gosta de desenhar personagem. Vou, vou, vou também, vou, eu vou. <risos> Mas então, eu acho que isso é importante, gente. Outra coisa que eu acho que é fundamental, galera, é que assim, talvez até aqui você tenha conseguido dar um migué. <risos> Como assim, Ler? Talvez até aqui nesse momento você tenha conseguido se virar na representação de personagens em pé, em fundos vazios, em poses mais ou menos dinâmicas... É, me meio que sem ter que ter passado por uma estrutura de estudos mais rigorosa e chateante, que é essa de pensar em perspectiva... E objetos sólidos, né? É uma coisa que a gente tá fazendo lá no Only Brush, que tá rolando na Twitch, todo sábado às 9 da manhã, é justamente essa ideia de passar de novo pelos conceitos iniciais que a gente muitas vezes acaba não sendo introduzidos nessa nossa jornada autodidática de aprender a desenhar e começando, lógico, com a representação de personagens. né? E o que, que acontece? Muitas vezes aquelas poses mais desafiadoras, aquela hora que o pé do seu boneco não encaixa no chão, aquele momento em que você tem que fazer mais de um objeto em cena e eles têm que fazer sentido em profundidade. Todas essas dificuldades demonstram que falta conhecimento e, e, e o, a prática de utilizar, né a, a parte processual, você não sabe como começar um desenho que realmente se apoia em um senso de profundidade de perspectiva que é genuíno. E isso você consegue meus amigos, vou dizer para vocês, é estudando esses temas, lógico, mas também lembrando dessa noção de que até mesmo um personagem boneco de verdade aí que você aprendeu a fazer, ele ganha mais volumetria, ele ganha mais solidez quando você consegue sim representar esses objetos sólidos que compõem ele. O cilindro, uma elipse, um cubo, né? Você usa todas essas coisas para fazer os Cirilos né? e os Philips, você usa eles para construir esse personagem e dar esse contexto extra para ele. Quando você para para ver, gente, toda essa construção de cenário que vocês estão vendo aqui é o desenho de cubos. De elipses e de conceitos de perspectiva que estão sendo aplicados, né? E sabe o que é o mais engraçado, gente? Em termos criativos, isso é muito mais simples porque você só tá tendo que aplicar meio que a receita do bolo e tomar algumas decisões pontuais e o resto é meio que resolver o quebra-cabeça que tá acontecendo ali dentro. Porém, gente, tem um desafio a mais do que eu tô fazendo aqui, né? Nessas imagens vocês estão vendo que eu tô usando linhas guias muito... quase como se eu não tivesse usando, né? Eu tô basicamente fazendo meio que de cabeça a parte da perspectiva. Gente, isso é a consolidação, de muito esforço utilizando vários instrumentos de apoio né então vocês lembram daquele meu pacote de brushes tem o brush de ponto de fuga né com ele você pinga aqui pinga lá bota um terceiro ponto de fuga lá em cima estica ele e você começa a ter uma estrutura para desenhar os seus desenhos vai passando o tempo com o uso desses apoios que você começa a perceber essas tendências né e e aí o que que acontece? Eu acho que é o ponto. Chega uma hora que você pode sim se desenvolver para resolver as coisas com menos ferramentas de apoio e ver o que que sobra, né? E aí é, um, é o quão sólido tá o seu a sua compreensão né? de criar essas imagens meio que assim do zero, né? Então é, eu fiz questão de representar aí um ambiente que era pra mim próximo, que era pra mim conhecido, em que eu sabia a altura e a escala dos objetos sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que a gente não para pra reparar, né? Quando a gente tá desenhando lugares completamente inventados, né? Eu sei a altura do meu sofá comparado com as cadeiras da minha casa comparado com o balcão, comparado com o banquinho, comparado com a janela, comparado com a porta, comparado com onde eu colocaria ali um elemento ou outro, então isso é muito interessante ver como a, Se apoiar no mundo real também pode ser uma forma De te ajudar nisso Guilherme, eu, eu vou ter que sentar a bunda E estudar a perspectiva então em algum momento eu acho que você vai ter que fazer isso Para você, se você quer reduzir esse medo Você vai ter que se habituar E nesse contexto de não se levar tão a sério De usar, só tentar Começar reproduzindo ambientes, né Mas Guilherme, então esse é o primeiro exercício Que eu vou fazer, é isso que você tá mostrando aqui no vídeo Olha, não é não, esse aqui Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês É o resultado de outros estudos né? De muitos estudos aí Fazendo as coisas com o máximo de apoio possível Com o máximo de, de linhas Guias, de réguas, de tudo que der pra você usar E agora eu tô tentando tirar a maioria dessas coisas e ver o que, que sobra Porque aí, gente, aí que tá Eu vi um vídeo muito engraçado na internet, gente É uma coisa muito besta Era um vídeo de um cara falando assim, ó é um vídeo é um tutorial de dança. Vocês acreditam nisso? É um tutorial de dança. E ele, ele mostra assim: ó, para aprender. Aí tá ele, ó. Um, dois, três. Aí faz assim, faz assato. Faz assim, faz assato. Nossa, Guilherme, que ridículo. É, mas assim. Era, era a melhor dança do mundo, era super expressivo e uau, cheio de energia, nada, era horrível, era muito sem graça. Ele tava até desconfortável. Assim, o movimento era curtinho, mas ele tava só memorizando a série de passos, aprendendo o beabá das coisas. E aí, do lado desse vídeo, tinha lá o pra aprender e o do lado tinha, pra se soltar pra se expressar, pra se divertir. E aí era ele, Uh! né, todo maluco. Era a mesma série de passos, mas ele exagerava, ele improvisava, ele, ele tava muito mais enérgico, ele tava ali, e isso bateu... Eu, eu olhei pra isso e falei, nossa, com desenho é a mesma coisa, né? Se você não tem aquele momento inicial de passar pelo beabá, onde vai ser tudo meio chato, tudo meio técnico, tudo meio sem graça, você não chega no momento de encontrar esse, esse lugar de fluidez, de, de intuição, de velocidade, de expressividade, de só fazer assim, acho que vai dar certo, né? Porque quando você começa tentando ser expressivo, ser é, só solto, fica uma bosta. <risos> você sabe, fica ruim, não dá certo, o cenário não bate, né? Então como é que eu tô fazendo para desenhar esses livros assim, para desenhar essa mesa, para fazer esse cenário, para escolher essa altura e esse ângulo de câmera? É porque eu já Passei por muitas outras experiências que foram mais chateantes, que foram mais técnicas e elas vão me dando cada vez mais um pouquinho mais de liberdade na lá na frente para ser expressivo, para desenvolver ambientes com mais fluidez e pro desenho de cenário ser mais tranquilo, sabe? Eu acho que é um pouco assim. E, e gente, querendo ou não, vocês passaram por esse processo na hora de desenhar personagens, só que agora... Né? É evidente que a jornada é, para desenhar ambientes Vai ter que passar também pelo seu próprio ritmo Pelos seus próprios problemas Pelos seus próprios sofrimentos ali né? Mas eu acho que para você ter a coragem Para encarar esses estudos mais, mais difíceis Mais sólidos e tudo mais Você vai precisar acho que de duas coisas A primeira delas é a fé em você de que sim, dá pra aprender a desenhar cenário. Sim, dá pra fazer coisas muito legais com ambientes. E que você vai conseguir desenvolver essas coisas se você estudar e praticar pra aprender essas coisas. Isso, ponto. Pra quem acompanha o canal, deve saber que eu acredito nisso pra todo mundo que tá aqui. Pra todo mundo que não tá vendo também, eu também acredito. Porém... Porém, eu acho que você precisa também desenvolver um interesse genuíno pelo desenho de ambientes Por desenhar objetos num cenário Por entender como um caldeirão e uma, e uma pilha de livros Pode ser tão interessante quanto a, a armadura de um personagem guerreiro, sabe? Exemplo, brega <risos> Por isso que eu gostei de desenhar o um mago, né? Também porque eu já tinha desenhado Caldeirão daquela última vez na, na cena da, da Cuca. É, é muito interessante como o mago, ele é um personagem fraco, é, frágil, é, nerd, é, lamentável, né? solteiro, mas assim o ambiente dele de estudos de livros, de segredos da magia, de uh, coisas ocultas, crânios e poções é um ambiente que é, é um... uh, tá, tá entendendo o apelo? tá entendendo o apelo? que o ambiente é uma extensão da história e da personalidade daquele boneco, que desenhar cenários também é desenhar é personagens, né? É, é compor coisas que dão, dão sentido ali. E outra coisa, gente, cenários dá pra você a possibilidade de trabalhar sensações como ambiente frio, ambiente aconchegante, ambiente opressor, ambiente limpo, ambiente sujo, ambiente quente, ambiente que tem vento, ambiente que, tá, que é mais moderno, mais antigo. Tem muita coisa interessante que o desenhar ambientes te proporciona criativamente como, como artista, que o personagem não pode te oferecer, sabe? E é, eu acho isso muito legal de você ver que, pô, tem tesouros aqui, tem coisas interessantes que podem ser divertidas, né? Eu acho que é isso. E sim, você vai ter que encarar uma série de estudos um tanto quanto chateantes sobre desenhar caixas, cilindros e cubos, mas, gente, o estudo de desenho de personagens em qualquer pose e que fazem sentido também passa pelo domínio desses fundamentos, certo? O desenho de personagem também passa por isso. A questão é que talvez até agora você tenha conseguido se safar, mas inevitavelmente você vai se trombar com essa barreira de novo, onde você vai ver, poxa, seus... Se eu tivesse mais facilidade com esse ou aquele aspecto da, do processo de desenho, eu estaria me divertindo mais. E eu quero me divertir mais. Então, pelo prazer de me divertir mais com desenho, a gente se submete a estudos nem tão divertidos e a gente lida com temas que são mais amedrontadores porque a gente quer se divertir com eles, certo? Então está aqui a minha estratégia para você. Resolver um pouquinho dessas coisas, tentando fugir, né? Se deu pra dar um migué até agora, talvez chegou a hora de, dar, de pegar mais sério, né? E aí eu recomendo algumas coisas pra vocês, né? Vá pro conteúdo didático que você quiser, né? É, tem os meus cursos? Tem. Tem o Only Brush? Tem também. Tem livros, tem livros, tem livros bons, ó. O que, que eu tô fazendo agora, gente? Vocês sabem, né? <risos> Porque eu já mostro esse livro todo vídeo agora. Eu tenho esse livrinho aqui do How to Draw, do Scott Robertson. Que é um livrinho muito interessante, que aprofunda bastante numa perspectiva técnica muito relevante, assim, o estudo de perspectiva, e me ajudou muito. E, gente, eu vou falar pra vocês, esse livro... Dá vontade de morrer. Cada página, eu quero chorar. Cada exercício é uma facada na minha alma. Tá bom? E daqui a pouco Eu vou ter que começar a desenhar carro e veículo Que é um negócio que eu odeio Mas eu tô doido pra me divertir fazendo isso Certo? Então é por isso que eu tô animado Pra aprender também E galera, tem valido a pena E eu tenho assim, feito exatamente como eu falei pra vocês Tenho me levado com muita pouca seriedade O que você quer dizer com isso? Eu não tô cobrando de mim resultados incríveis Eu tô começando a estudar esse assunto com mais Com mais pô com mais afinco agora Então tem um exercício ali Pô, eu espero que eu consiga fazer, mas se eu não conseguir E daí Irmão, o que, que eu tô aqui, eu quero provar o que pra quem? Eu não tô me levando a sério, nesse, é nesse sentido que eu tô dizendo Você tem que só que se submeter Às experiências pra poder Aprender com elas Porque se você tem medo de falhar E o medo de falhar, você com você mesmo No seu quarto, sozinho, só você desenhando Já é o suficiente O medo de você consigo mesmo, pra você não fazer o bagulho Então você tá ferrado, cara Porque aí você não tá se ajudando, né Então, como é que eu me ajudo? Falando, eu sou um idiota <risos> Eu vou errar não vai ficar perfeito, mas eu vou fazer. Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer sim. E aí, e aí a gente vai se submetendo a essas experiências. Elas vão se acumulando dentro da gente. Você vai superando barreiras de conforto. E, e sabe o que é o mais doido, gente? Quanto mais barreiras de desconforto a gente supera no desenho, Quanto mais a gente se acostuma, se habitua, mais pratica essas outras áreas, mais a nossa barreira de conforto expande também. E agora criar um cenário que nem esse aí, onde tem esse mago que tá fazendo esse livro, que eu fiz no Pente Bruxe, sem linhas guias. Gente, isso pra mim era um absurdo completo um ano atrás. E é muito legal ver... Como algumas coisas a gente tem que se submeter pra conseguir desenvolver, sabe? Então tá aqui o meu recado grotesco pra vocês, enérgico, né? Me, me desculpa aí se em algum momento eu dei um belo de um grito. <risos> Mas é assim que eu tô me sentindo. E, gente, vamos, vamos dar um tchauzinho lá na outra tela, porque esse desenho aí já tá praticamente pronto. <risos> Gente, eu não sei se eu melhorei o medo de vocês, se eu piorei, né? É um livro que eu certamente também consigo recomendar aí pra quem tá começando É o Perspective Made Easy Que é um livro muito legalzinho também, muito bom Que fala sobre essas coisas, né? E assim, gente, o básico de perspectiva Ele é acessível de diversas maneiras Tem um tutorial interessante aí também na internet Mas, assim, o, o relevante é você realmente tentar absorver esse conhecimento E você vai fazer isso aplicando ele de forma criativa em situações diferenciadas, né? Não vale, não, não, você não vai melhorar no desenho de perspectiva só copiando a mesma cena da mesma casa no mesmo ângulo, né? Você vai ter que tentar resolver problemas diferentes com as ferramentas que foram apresentadas para você, né? Mais do que regras, né? As convenções de perspectiva de ponto de fuga, de, de tudo mais, elas ajudam a gente a construir ambientes que parecem sólidos, que têm um senso de, de profundidade sem ter que chutar qual é o resultado correto, você tem princípios para seguir. E quanto mais ciente você tiver deles, e quanto mais fácil for para você reproduzi-los sem tanto apoio, eu acho que melhor fica o resultado também com apoio, né? Com grid, com o Lazy Nezumi, com todas aquelas outras ferramentas que estão aí, com o modelo 3D por baixo que você só vai traçar por cima. Todas essas coisas vão ser requeridas da gente, inevitavelmente, no ambiente de trabalho que envolve arte, ilustração, desenho ou concept, né? A gente vai fazer isso, Eles são ferramentas que estão ali para nos ajudar a construir imagens melhores. Mas você tem que ter o um mínimo para conseguir desenvolver algum conforto para começar, e para se aprofundar, para depois refinar. E gente, é aquele rolê, o estudo de desenho, ele não acontece, não é uma escada, não é uma escada que cada degrau é um assunto, é uma escada em espiral em que você passa pelo mesmo assunto várias vezes, né? Não é uma escada de linha reta, é uma escada espiralante. Então você vai passar pelos mesmos temas e toda vez que você vai passar pelo tema, você vai descobrir que tem muita coisa pra aprender ali dentro ainda, gente. Então, é... se conforme com isso, porque... <risos> né? Seu conhecimento nunca vai estar completo e você como artista nunca tá pronto. Mas você sempre tá um pouquinho mais capacitado... Para se divertir com arte e produzir imagens que são mais interessantes para você. Eu juro para você, gente, aprender esses assuntos para mim Tá liberando em mim um potencial criativo que eu não sabia, que eu queria explorar sabe? Com essa questão de ambientes. Então eu tô muito interessado nesse ponto agora. Se vocês verem mais cenários por aqui nesse canal, é porque eu tô pirado no assunto e eu só vou parar de fazer quando eu ficar completamente chateado e, e mirar em outro, outro tema. Aí talvez a gente volte pra pintura, volte pra isso, volte pra aquilo, mas no momento eu tô maluco com esse negócio e tô muito feliz de estar tá estudando essas coisas. Ficam aqui, gente, pra vocês verem as imagens que a gente montou no final das contas, né? Três dessas são cenas aqui do meu apartamento. Também montei outra as três que eu, na verdade, não gravei, né? Eu fiz essas três só para me divertir, só para brincar ali no paintbrush. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou gravar algumas e trazer pro canal porque eu acho que esse exercício foi interessante e dá para comentar sobre esse tema, né? Você só vai desenvolver, gente, o conforto, a facilidade e a tranquilidade para desenvolver cenas de perspectiva que nem essas que você tá vendo, depois de ter passado pelas tristezas, pelas partes técnicas chatas, né? E pelos exercícios. E aí, no f... e, aí de... e aí, sacou? Sacou? Gente, essa é a minha mensagem de hoje aqui. Espero que tenha feito sentido pra vocês. É... Vão com calma, vão no seu ritmo, vai entendendo o que você tá gostando, porque essa jornada, gente, ela é infinita. Então, se divirta nela. Comemore qualquer pequena micro-vitória. E a gente se vê em breve no próximo vídeo, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve, que sempre tem vídeo novo toda semana. A gente tem feito, tem conseguido fazer. Graças a Deus, esse mês <risos> abriu. Ó, só abriu que eu fiz duas postagens no mês, mas todos os outros meses teve de quatro a cinco vídeos. Ó, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá bom, gente, 2022, né? Eu quero, eu, quero, eu quero tentar mais um esse mês ainda, mas vamos ver. Gente, muito obrigado. <risos> a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.